Vou falar um pouco sobre a indicação que eu fiz, que é relacionada ao, ao, ao repasse, né? indicação que indica ao Poder Executivo, que estuda as possibilidades legais de financiar de repassar 10% do valor referente ao ISQ, ISSQM mensal. Repassado ao município pela cobrança de pedágio para ações imediatas visando combater a escassez de água no município de Fundal. Pois bem, o valor repassado é mensalmente para o nosso município é tá em faixa de 20 mil reais. É, sendo que, no, no total de, de um ano, é, se assim a indicação for acatada pela administração, será repassado normalmente 120 mil reais para o município Federal. Sendo que, eu creio de 5 a 8 horas sendo servido para atender a escritores agricultores para atender com essa necessidade, por hora, a máquina, vai chegar um total por agricultor de 960 reais, cheio de mil reais. Podemos atender anualmente é, 15 pequenos agricultores para atender, para tentar começar a resolver a escassez de água no nosso município. O que seria isso? Eu vou explicar é, é, como funciona: seria o uso de reta escavadeira para estar tá fazendo é, barragens. Pequenas barragens, é, poços escavados, é, caixas secas, ampliação e limpeza de, de reservatórios existentes. Então, seria um mínimo aí entre nós. você que é pequeno agricultor, então resolveria o problema da. começaria a resolver o problema da estação de água. Isso significa o quê? Que, fazendo é, essas obras, a água da chuva, professora Júlia, iria acumular nesse reservatório, atendendo aos agricultores em, em tempos é, de seca, e essa, é, é, esse reservatório iria levar a água, iria ser perdida, ia chegar até os rastóis preáticos, sendo assim, aumentando o volume de água nos nossos rios. Pois bem, essa seria... A indicação que eu fiz, se a perfeita a cacó pegando os 10%, que hoje o nosso público recebe 20, 20 mil reais por mês, né? seria 10 mil reais por mês, repassando através dessa indicação.